Funcionários da MWL em Caçapava fizeram um protesto hoje e decidiram ocupar a fábrica. A empresa, que está em recuperação judicial, demitiu os funcionários e não pagou salários nem direitos trabalhistas. Nosso repórter Pedro Melo está acompanhando essa situação, vai conversar ao vivo com a gente. Ô Pedro, inclusive a empresa descumpriu uma determinação da justiça, né, de recontratar os funcionários. É isso? Como é que estão tá as coisas aí? Oi, Thalita, tá? boa tarde para você, uma boa tarde para todo mundo acompanhando a gente. Bom dia ainda, né? Estou me acostumando. Mas olha, a gente está aqui uh, em frente à MWL Caçapava, a empresa que não cumpriu uma determinação da justiça em junho, que tinha feito ainda uma orientação para que a empresa fizesse o pagamento dos salários atrasados dos cerca de 220 funcionários aqui da empresa. E também pagou, exigiu que a empresa fizesse o pagamento de uma multa de 200 mil reais por um ato antes, é, que eles consideram um ato antissindical. A empresa, inclusive, também no mês de junho, demitiu cerca de 40 funcionários por telegrama. A Justiça do Trabalho também suspendeu essas demissões e pediu para que todos eles fossem reintegrados. Mas a situação da empresa é de abandono desde maio. E isso vem de uma negociação, já que o sindicato vem apresentando protestos, além de, claro, mobilizações, hoje pela manhã, por volta das 8, horas da manhã, os funcionários decidirem em assembleia, então, ocupar a empresa. A gente tem algumas imagens, inclusive, do que eles chamam do, da vigília, para poder preservar o material que já foi produzido por eles e também os bens aqui da fábrica, uma vez que ela está em processo de recuperação judicial e é também uma maneira deles terem algo caso a empresa venha decretar, de fato, uma falência. Inclusive, a informação que a gente tem é que eles vão se revezar em três turnos aqui dentro da empresa para poder, então, preservar as duas portarias, tanto essa daqui quanto uma outra portaria que tem acesso ali pela marginal da Dutra, ainda em Caçapava, estão ocupadas e estão sendo monitoradas por funcionários aqui do Sindicato dos Metalúrgicos. Ainda há pouco, eu conversei com o Renato Almeida, que é diretor-geral do Sindicato dos Metalúrgicos, e ele trouxe um panorama dessa situação toda envolvendo os funcionários, a MWL, e que inclusive existe o um interesse de compra por parte de algumas empresas. Vamos ver o que, que ele disse. E de lá para cá a situação só tem piorado. Cortaram a energia da empresa, não tem mais aqui segurança patrimonial, não tem mais nada, né? Está devendo muitas pessoas e não pagou o salário dos trabalhadores. Então nesse momento nós temos que continuar na luta é, para receber os nossos direitos. É importante ressaltar que tem grupos querendo comprar a MWL, porque essa empresa é altamente rentável. É uma empresa, uma forjaria é, que tem nome mundialmente, aqui faz rodas e eixos de trem para todo mundo. E nós queremos, já que ele não vai ficar com a empresa, que venda. Já teve até propostas e até agora não se concretizou. Então, para nós, neste momento, nós queremos que resguardar o direito dos trabalhadores e deixar ressaltar mais uma vez, se a administração chinesa não quer mais a MWL, que ela venda para outros grupos interessados.